Fala família MPP, uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Ô Marcão, que parada é essa, né? Quiz MPP. O Quiz MPP né, é mais um quadro né, que nós criamos aqui no Matemática para passar para interagir com vocês. Todas as segundas e quartas nós publicamos né, nas nossas redes sociais uma questão, né, sempre com assunto, né? muito relevante, muito recorrente, que cai, né? Geralmente tem caído aí, né? Em diversos concursos aí de diversas bancas do Brasil. Então, segunda e quarta é o dia, né? E terça e quinta rola sempre a correção aqui no nosso canal do YouTube. Então, para você não perder nenhum detalhe sobre Quiz MPP, né? Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a nossa programação e não perder nenhum detalhe. Beleza? Agora que eu já me apresentei, agora que eu já falei do quiz, já falei um pouquinho aí do que seria o quiz. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto, cara, e simbora Vamos lá para cima deles. Correção do quiz. Aprenda equivalências lógicas com o método MPP. Então vamos lá. Coloquei aqui uma questãozinha, né? Bem legal sobre né, equivalência lógica. Vamos lá, como é que funciona né, o método MPP? Como é que funciona aí a cabeça do aluno né, que faz parte do grupo dos 5%? Vamos lá. Primeira coisa é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50. E o método dos 50 funciona assim, ó. Sublinhar para interpretar. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles, ó. Considerando que P seja a proposição. Se os seres humanos soubessem se comportar, então haveria menos conflitos né, entre os povos. Sendo assim. Julgue o item seguinte. A proposição P é logicamente equivalente à proposição se houvessem menos conflitos entre os povos. Então, os seres humanos saberiam se comportar? Vamos lá. Analisando aqui a questão, interpretando a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de equivalência lógica do C, então. É um probleminha de equivalência lógica do C então. Então, o primeiro passo foi dado. Né? Eu já sei ali o assunto da questão, e eu já sei também o que o problema está pedindo. Né? Então eu já tenho aí 50% do exercício. Por isso que o nome é método dos 50%. Né? Eu já analisei, eu já interpretei a questão. É assim que funciona. Né, no grupo dos 5%. Né? É assim que nós treinamos os nossos alunos. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Interpretou, resolve. Calma, interpretou, resolve. Para resolver, entre em cena a segunda técnica, que é a técnica R. Né? Então, com a segunda técnica do nosso método, você aprende a forma correta de se resolver. Você aprende ali o bizu né? Você bate o olho né? Com a segunda técnica Você vai aprender a bater o olho na questão E já saber o que tem que fazer Então de tanto você praticar ali né, A segunda técnica O que significa esse R? Né? Estudar, revisar e exercitar São vários exercícios ó. Estudar, revisar e exercitar Então você já vai bater o olho E já vai saber Pô, Equivalência do C então Aí já vai acionar o gatilho na tua cabeça. Pô, temos duas. Primeira coisa que vai vir na tua cabeça. Pô, temos duas. Então, sempre que falarmos em equivalência do C, então, vai acionar o gatilho. Caramba, temos duas. Ou é a primeira, ou é a segunda. Né? Temos duas regrinhas. A primeira, nega tudo, e depois, ó, inverte. A segunda é a regrinha do Neymar. <coughs> nega a primeira <coughs> ou mantém a segunda. Então, olhando aqui para a questão, ficou muito claro que ele tentou aplicar aqui a primeira. Por quê? Ele manteve o sem, então, na frase. Agora, vamos verificar se ele aplicou né, a primeira regra corretamente. O que, que diz a primeira regra? Mantenha o C, então, na frase, nega tudo e depois inverte. Então, analisando aqui, nós percebemos né, que esse item está errado. Na prova, esse item aqui estaria errado. Por quê, Marcão? Porque ele só inverteu, ele não negou. Olha a primeira frase e olha a frase equivalente. Olha a primeira. Se os seres humanos soubessem se comportar, então haveria menos conflitos entre os povos. Aí olha a frase equivalente. Se houvesse menos conflitos entre os povos, então os seres humanos saberiam se comportar. Ele só inverteu. Só que para ser equivalente, não basta só inverter. Tem que inverter e negar. Então qual seria a forma correta? Se não houvesse Paraná, paraná, paraná. Então, os seres humanos não saberiam se comportar. A forma correta seria essa. Então, família, olhando aqui, o nosso item, na nossa prova, estaria errado. Legal? Qual é a banca que gosta de trabalhar assim, Marcão? É o CESP, o NB. Legal? Certo ou errado? Se você quer aprender, né? mais macetes iguais a esse né? não só de matemática não só de raciocínio lógico né? Perdão, mas também de matemática né? que vai fazer você né? acertar 80% ou mais das questões cara, fique atento tá, porque dia 1 do 9 próxima quinta-feira é isso aí próxima quinta-feira Vamos abrir as matrículas do nosso curso matemática e raciocínio lógico essencial para concursos. É isso aí. Mais uma oportunidade para você estudar com a gente. Tá legal? Porque dia 1 do 9, cara, vai rolar um desconto incrível para esse curso legal então para a gente fechar aí né a gente fechar essa série né de promoções né começamos com a Tríade a turbinada agora vamos né fechar aí com o essencial né a nossa escala aí de produtos então se você vai fazer né um concurso que tenha matemática né e raciocínio lógico Cara, o essencial atende tranquilamente. E além de um curso completo de matemática e raciocínio lógico, você vai estar tá levando aí mais alguns bônus. É isso aí. E, como eu falei, vai ter acesso a um desconto sensacional. Mas para você ter acesso a esse desconto, tem que entrar no grupo do WhatsApp, cara. Entra agora mesmo no grupo do WhatsApp. O Júnior está colocando aí o link do grupo, porque você só vai conseguir comprar o curso, só vai conseguir ter acesso a esse desconto se você estiver aí no grupo do WhatsApp. Legal? E para mostrar para você que o curso vale a pena, cara, eu vou mostrar esse curso por dentro para você. Olha o que nós oferecemos no nosso curso Matemática Essencial. Para concursos. Ó. Vou clicar aqui em videoaulas. E olha a estrutura do curso. Você vai ter acesso a um curso de matemática básica. Né? Que você vai ter. Você vai aprender. Desde somar e subtrair. Até resolver a equação do primeiro e segundo grau. Você vai acabar de vez com aquele trauma que você tem na tia teteca. Não adianta nada, cara. A base é tudo. Né? Você não vai aprender matemática para concursos Sem a matemática básica Por isso que a gente fala que o curso é para todos Ah, Marcão, eu tenho dificuldade com a matemática básica Cara, sandalinhas da humildade Tem esse curso aqui de nivelamento Para você acabar de vez com esse trauma tá? E é muito fácil né? assistir aqui as aulas no curso Você vai clicar aqui ó. Vai clicar aqui Vai ter lá Vai ter acesso a videoaula, vai estar aqui o resumo né, e o material da aula para você baixar. E lá no final, ó, o suporte tira dúvida. né? Você vai clicar aqui no assunto, ó, adição e subtração, vai escrever aqui a tua dúvida e vai enviar para a gente. Acabou. Damos o prazo geralmente de 72 horas, mas geralmente nós enviamos a resposta aí da sua dúvida no dia seguinte. A gente dá esse prazo de 72 horas porque pode cair no final de semana. Né? E final de semana a galera aqui, a equipe, descansa, né? Então se você mandar durante a semana, com certeza a gente vai te responder no dia seguinte. É assim que funciona geralmente. Tá? Isso aí é para todas as disciplinas. Todas as aulas, ó, matemática. Vou abrir aqui, ó. Você não está sozinho. Toda aula... Vai ter a aula, vai ter o material da aula. E lá no final, ó, você vai ter acesso ao suporte Tira Dúvida. Então, já vai estar tá aqui bonitinho. Né? Então, aqui, cara, a gente não joga né, o aluno ali né, para os leões. Né? A gente está juntinho com você. Ó, raciocínio lógico. Você vai clicar aqui na aula, mesma coisa. Vai ter o material, a aula, e lá no final, ó. Lá no final, vai ter para você... <risos> Né, o suporte tira dúvida legal e de bônus né como eu falei já estou dando um spoiler tá de bônus você vai levar um curso completo de matemática para o CESP um curso completo de raciocínio lógico para o CESP aulas do YouTube que nós disponibilizamos aqui para você algumas aulas né que nós julgamos importante e alguns PDFs né alguns e-books melhor dizendo para você também maratonar e a cereja do bolo, né, do essencial, é o seguinte. No vídeo de introdução ao curso, tá, você clicando aqui, ó, é importante que você assista esse vídeo, né, porque aqui a gente vai explicar né, como funciona o curso. Né, a gente já sabe ali né, a maioria das dúvidas dos alunos. A gente vai explicar aqui o método para você, né, como é que funciona. Vai ter uma pesquisa, né? importante que você responda essa pesquisa, para a gente estar tá sempre melhorando. E embaixo aqui do vídeo, vai ter aqui o suporte. E nesse suporte, você vai estar podendo enviar aqui para gente, né, o seu edital. Porque quem é aluno do Essencial, tem acesso a uma rota de estudos, né? Você vai colocar aqui, ó. Rota de estudos para o INSS, né? aí você vai aqui ó escolher arquivos aí você vai lá ó colocar aqui Vou colocar aqui qualquer, qualquer arquivo aqui né só para ter lá para você ver ó lá vai anexar aqui o seu edital no caso né e vai enviar para gente aí escreve né gostaria de solicitar Parará, parará, a rota de estudos para o concurso do INSS. Aí você vai enviar, pronto. Tem que escrever alguma coisinha ali, né? Foi enviar, acabou. A gente vai enviar para você a sua rota de estudos. Gostaria, né, de solicitar a rota de estudos para o concurso do MP São Paulo. Você vai enviar o edital para a gente, vai anexar o edital. A gente vai montar uma rota de estudos personalizada para você. Você não vai ter que ficar ali catando as aulas Essa é a diferença De você fazer parte do nosso conteúdo pago De você fazer parte do grupo dos 5% Por quê? Você vai ter tudo aqui mastigadinho né? As aulas do YouTube, elas ajudam? Ajudam Mas nada se compara ao nosso conteúdo pago Beleza? Então família, tá aí Agora é com você Se te interessou Cara Se te interessou Quinta-feira, dia 1 do 9, é o dia do desconto, legal? Não perca essa oportunidade, tá? Porque é só quinta-feira, tá? Vamos abrir as matrículas às 10 horas da manhã e vai rolar até às 10 horas da noite. Mas cuidado, porque as vagas são limitadas. na última essencial, cara. Deu mais de 600 pessoas, mais de 600 pessoas se interessaram. Só que não dá para né, ter vaga para todo mundo senão perde a qualidade do trabalho, beleza? Se você quer trocar uma ideia comigo, vai lá no meu Instagram, tá? Siga me, <risos> é. me segue lá, ó. Marcão MPP, troca o likes e sigo de volta. Se você tiver qualquer dúvida, né, sobre um curso, quer mais informações, vai lá, que eu vou te ajudar da melhor maneira possível, tá? Mas não perde essa oportunidade não. Para você que está assistindo depois, coloquei aqui embaixo, ó. Na descrição do vídeo, também o link para você clicar e entrar no grupo. Quinta-feira é o grande dia. E hoje à noite, você é o nosso convidado. Hoje à noite, faremos uma mega aula sobre porcentagem para concursos. Cara, você não pode perder essa aula de porcentagem. Hoje, às 20 horas, ao vivo, aqui no canal. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Valeu.